Esqueça a fase de grupos. É do Racing! Esqueça o tabu. O São Paulo nunca venceu o Racing. Porque agora é oitavas de final. E na jornada do Tetra, um velho conhecido está no caminho. São Paulo e Racing. É decisão entre Brasil e Argentina. Nesta terça, 9 15 da noite, tem Copa Comembol Libertadores no SBT.